Interessante, né? Eu acho que ele é um, um grande filha da puta pra fazer isso, né? É gente que grava no bestiar, tem gente que faz coisa pior, né? Tem gente que grava conversa e denuncia o outro que falou, incitando a pessoa a falar coisas que não deve. Então, cada canalha é de uma maneira, de uma forma ruim. É, e esse pessoal mereceria ir morar no, no califado islâmico. Né, para ser punido corretamente ali. Essa, aliás, é uma coisa que atrai a muita gente para esse Califado islâmico aí, a punição que eles dão por crimes pequenos, né? É complicado, né? isso pegar, a moda pegar, porque na verdade tudo tem que ser perdoado, tá bobageira, né? Mas o pessoal ali pune com a morte então é complicado, então é isso aí, né? califado, filmar escondido, transar escondido, fazer sacanagem Ai. na cara dos outros, né é complicado, tem que tomar vergonha na cara.